Cara, a câmera não tem um fator, olha isso, toma isso, que você vai acabar com as suas câmeras. A única coisa que a gente sabe sobre a câmera é que ela é uma fadiga do seu organismo. Você perdeu a homeostasia, não está em equilíbrio o seu organismo. Seja por questão dos minerais, beleza? Seja por questão de estresse muscular, ok? Ele está tensionando muito, daqui a pouco ele já para de. Conectar e desconectar, digamos assim, de contrair relaxar, ele vai lá e relaxar, e contrair e não relaxa mais a musculatura, beleza? Estuda com é uma relação muito mais de estresse do seu organismo que ele perdeu essa homeostasia. Pode ser por hidratação, é muita coisa que pode ser a cãibra. Ainda não se tem uma resposta precisa sobre o que é. Tem muita gente inventando suplementos e coisas que dizem que, ó, oh, você pode tomar esse negócio aqui, você não tem cãibra. Tomar muito sal, fazer reposição de sódio, fazer tomar muita água tudo mais mas tem gente que faz não tem nada comprovado que é isso que acontece mas é sabido que pô você tomando água você tomando sódio você vai ter um melhor equilíbrio do seu organismo e com isso você vai promover um estresse menor no seu corpo o seu cérebro vai falar ó oh, tá faltando isso tá faltando aquilo trava vamos parar para a atividade que a câmera é para você parar a atividade parar aquele estresse que você está promovendo no seu organismo beleza para você relaxar o seu corpo para ele voltar à sua homeostase